A bala que matou John Kennedy Também matou a Luther King E a John Lennon Feriu ao Papa Feriu a mim Feriu a ti Também a fé A bomba que abriu-se em flor Gerou tristeza Também a dor E com o seu ódio Feriu o amor Gerou o ópio que tanto destrói, explode em ira matando a tantos e aquele que atira a bala abre uma vala na sociedade que a é atorrorizada então se cala e ninguém mais fala de outra vala onde deitou mais um herói, mais um soldado que na verdade é só mais um coitado e a bomba que explodiu, fumaça negra no céu surgiu e tantas vidas se consumiu. E o fogo cospe o ódio, nos fere a alma, nos tira a calma, pois amanhã quem vai viver para esperar ter que morrer, pois outras bombas e outras valas serão abertas. E a raça humana esquece Deus, que a criou e cria o ódio, que é o ópio da ambição. Onde o irmão mata outro irmão, onde o orgulho mata o perdão. E já nem mais existe um coração.